Trabalha em escritório com certeza tem um blazer preto, porque ele é fundamental para o ambiente corporativo. Mas hoje eu vou te mostrar opções para você fazer produções casuais com ele. Olá! Eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Roupa de escritório é aquilo, cores sóbrias, cortes retos e modelos clássicos. Claro que depende muito da empresa que você trabalha, mas na grande maioria é assim que funciona. E aí a gente aproveita essas peças pra gente compor novos looks casuais e até mesmo dar aquela saidinha de fim de semana. E a peça que eu vou falar é o blazer preto que todo mundo tem. Então eu vou te mostrar algumas opções que eu montei com as minhas peças do meu armário. O primeiro look é o mais básico de todos, mas quando você coloca o blazer preto, percebe que a composição fica mais arrumada. O trio de bermuda jeans, t-shirt branca e tênis é acessível a todos e nessa hora você pode até ousar um pouquinho mais. Eu, por exemplo, optei pelo tênis vermelho, que é a super tendência da estação. Mas se você não tiver, vai de tênis branco mesmo, ou até preto. E aí, sabe o que você faz? Faz a mudança na camiseta. Vai ficar ótimo. Nessa composição, a calça branca ganha destaque com a t-shirt no estilo rocker. Para ficar bem despojado e quebrar o efeito do blazer preto, que tava aquele nozinho na cintura? Olha, o tênis vermelho permanece nesse look, tá? E se destaca quando eu viro a barra da calça. Essa é aquela composição arrumada despojada. Nesse terceiro look você encontra duas peças com um estilo mais social, o blazer preto e a calça de seda. A faixa lateral longa e confere mais classe ao estampado em losangos, mas olha, a formalidade termina aí. A camiseta laranja faz o um equilíbrio com a rasteirinha. É isso mesmo, uma rasteirinha e deixa tudo assim, bem informal, mas com o quê? De cuidado com o visual, claro. E não poderia faltar a Pantacur, claro. Ela é uma peça que pode ser usada em ambientes corporativos se a empresa que você trabalha adota o Casual Friday e permite um jeans às sextas-feiras. A camiseta de seda tem fundo preto e se torna bem coringa nessas horas. Gosto muito de compor o modelo da calça com um salto, daí optei por uma flatform em verniz, que deixa o look assim bem despojado, mesmo incluindo o blazer preto.